Bom, hoje a gente tem bastante coisa pra conversar, porque ontem foi uh, as eleições, né? Essa parada aí que ninguém tá falando sobre, né? É, quase ninguém. Ninguém tá falando sobre eleição. Só, tipo, todo mundo tá falando sobre eleição. Porque de quatro em quatro anos, a gente lembra que uh, tem pessoas que mandam na gente, eles têm superpoderes e, porra, é importante a gente dar uma olhada se eles estão fazendo um bom trabalho ou não ou quem vai fazer o trabalho ou não, né, no caso aí, da eleição esse ano. É, Bolsonaro, ele, ele foi bem melhor, né, cara? Foi bem melhor do que as pessoas, ou pelo menos a pesquisa, tava dizendo, né? É, as pesquisas lá do Datafolha tava falando que ia dar cerca de 31% pra ele, né, e tipo, porra, foi mais de 10 pontos acima disso, né? Acho que, era, que, que a... era 36 que tava... Era 36, é, a última? É. É que eu vi uma de 31 também, devo ter visto a desatualizada, então. E 51% pro Lula, né? É, que também foi um erro, né? Mas, mas, mas o do erro do Lula foi pouco, O Lula se for foi ver. forte, né, cara? 48% de, de, é, de todo não... mundo. Ele foi, inclusive, o presidente com mais voto da história do Brasil. Num primeiro turno? Eu acho que sim. Ou no total? Eu acho que num primeiro turno, cara. Pode crer. E não ganhou nem de primeiro turno. Isso e... que é meio. Mostra que tá muito polarizado, realmente, né? Pois Mesmo é, o cara né? tendo voto pra caralho, não deu. E muita gente saiu pra votar, né? Tipo, é, eu pessoas... votei, eu não ia votar e votei. É verdade. Eu, eu, eu não votei, como eu falei que eu não ia, fa... que eu ia fazer. Cumpri o que eu falei que eu ia fazer. Mas, e no segundo turno? Não no vai segundo também? turno eu vou só confiar aí nos meus colegas brasileiros. Se vocês decidirem que é pra gente ir pro inferno, vamos juntos. Quer dizer, na real eu tô pegando o um avião e indo pra longe daqui o mais rápido possível, se a gente estiver indo pro inferno. <risos> Mas eu, é uma decisão de vocês aí, eu já, já senti que, que esse negócio de política é uma parada de você vota, mas se fode de qualquer jeito. Então, pra quê? Eu prefiro ficar em casa, porra, jogando um jogo, sei lá, bem tranquilo, pegar a fila pra votar, então, tô de boa, tô de boa. Eu sei que é importante, e, pô, parabéns você que foi lá representar uh, o Brasil e o que a população tá pensando, acho, acho da hora vocês terem feito isso. Só que eu sou muito preguiçoso, sou um gordinho, é tá tudo preguiçoso, eu não queria votar, eu não vou querer votar. Eu sinto que, para mim, o meu trabalho cívico acontece quando eu tô aqui falando com vocês, sabe? É isso que eu sinto. E... E, bom, vamos ver o que vai acontecer agora, né? O Lula tá com bastante gente, mas o Bolsonaro não tá tão isolado como as pessoas falaram que ele tá, ele tá forte. Uma diferença de 4 pontos aí, né, percentuais. É, uma diferença grande, mas na, não é algo que não dê para recuperar. Aí, aí temos um mês é, de mostra campanha... mostra que não né? acabou, né? Dá para dá perceber que, por mais que o Lula esteja na frente, eu acho que talvez o fato dele não ter vencido nesse primeiro turno, mesmo tendo esse super, ultra, mega apoio, mostra que ainda não tem nada decidido. Pode, eu acho que talvez ele vença, mesmo assim, mas tem uma chance do Bolsonaro se recuperar. É, é possível, agora vai, vai depender da estratégia de campanha que ele, que ele pensar ali com os caras que assessoram ele. E, vai, é, e o argumento que ele vai usar, né? É, o Ciro e a Tebet ganharam bastante voto, 3%, 4% quase cada um, né? É, eu não sei porque, eu, eu entendo que esses votos podem ir para o Lula e para o Bolsonaro, entendeu? E teve muita gente que falou comigo que apoiou o Ciro no primeiro turno, mas que vai apoiar o, o Bolsonaro no segundo o que é meio estranho pra mim, porque o Ciro é um cara de, porra, esquerda, tá ligado? E aí eu imagino que ele... que Deveria um... apoiar o candidato de esquerda. É, naturalmente os eleitores do Ciro iam ir pro Lula. <risos> porque, eles... <risos> porque eles são de esquerda também, né? Mas vai saber, às vezes os caras... É que, tipo, não dá pra negar que o Lula uh, é um dos políticos mais corruptos que a gente tem hoje na nação, assim. Tipo, ele foi inocentado por causa de um jogo político do STR. Mas ele, ele chegou ele, a ser inocentado então, ou só, tipo, assim... Ele nem chegou a ser inocentado. Descondenado. É, ele só foi anulado o processo que condenou ele, e aí já tinha prescrevido os, os crimes, alguma coisa assim, entendeu? Que já fazia muito tempo. E anulou o processo, mas não, ninguém disse que... Ele não foi provado como inocente. Tinha muitas provas de que ele é né, culpado, entendeu? E eu, eu... Eu imagino que talvez isso, porra, pese no voto da galera que votou no Sírio, no Tablet. Na tablet, porque... Não sei, dá pra ignorar isso? Ignorar que, porra, o, o modus operandi do cara era corrupção máxima e fudeu várias estatais e deu dinheiro pra países que não são os nossos. Deu a refinaria, a gente perdeu na Bolívia e foda-se, tá ligado? É, qual é, assim... Será que as pessoas não percebem que colocar esse jogo novamente no poder, não, porra, não pode dar as mesmas merdas? Ou merdas piores ainda, né? Não, e, e fora tudo que já tem a respeito do Lula, que já se sabe, o PT já esteve no poder por 14 anos e a gente tá vindo de dum, uma fase horrível, assim, a gente tá numa decadência o país. E a galera insiste em achar que a culpa é do Bolsonaro que tá governando agora, esses últimos quatro, mesmo tendo um uma catástrofe né, de saúde, uma parada de saúde que foi global, que fudeu todos os países do mundo. Mesmo com isso a galera não consegue aliviar a barra do cara. Eu entendo, porque realmente o Bolsonaro teve muita coisa que ele fez que é de se torcer o nariz, mas eu não entendo esse, esse amor que a galera tem pelo Lula, tá ligado? Que chega a ser uma parada assim, parece até... Parece até um, fei um, um, é uma um idolatria, feitiço, né? tá ligado? É, As pessoas sim. estão enfeitiçadas pelo encanto do cara. Eu não consigo entender essa porra. Né? Pois é, né? Porque se você for frio e calculista, você vai olhar aqui no beabá ali do que o cara fez, porra, ele não foi bom pro brasileiro. Ele deixou um monte de gente endividada, ele saqueou os cofres públicos pra caralho, junto com a turba dele lá. Ele teve posicionamentos internacionais que desfavoreceram a gente economicamente. Sei lá, é... é é que a galera fica presa naquele, naquele momento onde o Lula foi um bom presidente, entre aspas, tá ligado? Porque no começo do, do mandato e no segundo mandato do Lula, o Brasil sofreu uma mudança econômica forte para melhor, entendeu? Então as pessoas associam ainda essa herança, né? Porque elas, tipo, ah, melhorou aqui para mim, com certeza foi porque o Lula estava no poder, porque ele mexeu os pauzinhos ali dele e fez o melhor pro Brasil. O que, tipo... Não é tão errado pensar assim, porque o presidente é muito importante, ele realmente afeta se o Brasil vai bem ou não, mas também é errado dar tanta força para isso, porque o presidente é uma pessoa só, e o que faz um país ir bem ou não, às vezes, são fatores externos que não estão nem um pouco relacionados com o Lula, tá ligado? Pô, calhou da época do Lula, a gente ter um superávit primário gigantesco na, na, na, no quesito de exportação, a gente... Teve um preço das commodities subindo pra caralho. Todo mundo comprando minério, comida, que é o que a gente exporta aqui. E, porra, óbvio, entrou muito dinheiro internacional no Brasil. E aí o Lula aproveitou, pegou um, uma época boa pro Brasil, economicamente falando. E ele realmente criou Bolsa Família, ele deu uma moral pra galera mais necessitada que talvez os governos de antigamente não não, não nunca tinham pensando. feito nada parecido. Né? É, então ele tem o seu legado ali, né? É, apesar de ele ter feito muitas coisas ruins, ele fez coisas que, pelo menos, tiveram ganhos políticos muito fortes para ele, né? Se uhum. são boas ou não, eu acho que não, não, não sei julgar exatamente, entendeu? Eu não acho ruim o Bolsa Família, ligado? o ter sido expandido e tal, mas aí, ao mesmo tempo, o Bolsonaro também expandiu, né? O Auxílio Brasil agora é o Bolsa Família expandido. Então, sei lá, sei lá. Eu, eu, eu acho que o fato do Lula que tá na frente do Bolsonaro nas eleições é um mostra que o Bolsonaro foi um presidente ruim, cara, na minha, na minha opinião. Porque com toda a rejeição que o PT tem, mesmo assim a galera tá votando no PT, né? Pois é, cara, tipo, ele teve o candidato perfeito pra ele derrotar, que era o Lula, porque pô, em 2018 o PT tava completamente descredibilizado, né? ninguém dava moral pros caras, tá ligado? E, é que e... o Lula tava preso, né? Também. Depois, agora, com ele solto, meio que melhora um pouco, né, a imagem. Pode ser, pode ser, mas, porra, é foda, cara. Eu acho que o Bolsonaro, se o Bolsonaro tivesse sido um presidente muito pica, tá ligado? E todo mundo tivesse mó feliz com ele, os caras não iam escolher o Lula, mano. O Lula, então, mas porra, você é... descarta completamente a chance de estar tá alguma coisa errada? Do... Tá rolando uma, uma, uma tramoiagem aí nas, nas urnas? urnas? É. Eu não sei, cara. Eu acho que esse cara tinha que ser muito corajoso pra mexer com as urnas, entendeu? Porque se descobrirem que os caras mexeram com as urnas, meu irmão, vai, vai ser um caos. Tipo, brincar com a democracia assim é uma parada séria, tá ligado? É, não vai passar batido isso. E o, eu acho que eles talvez não tiveram coragem de fazer isso, tá ligado? Eu tendo a acreditar que as urnas não estão sendo fraudadas de uma maneira extensa, assim, que para mudar o rumo da eleição, tá ligado? Mas... Como que a gente vai saber, né, eles não eles não aprovaram o voto impresso, né? Não dá pra gente pedir uma auditoria da, da, das urnas para conferir se imprimiu corretamente a parada, pelo menos, tá ligado? E conferir se, dá, se bate os votos com o que tava impresso, com o que não tava. Não dá pra fazer isso. Se recusaram a fazer isso e também chamaram de comunista, ou fascista, ou nazista, todo mundo que falava, ó, oh, cara, eu acho que existe um sistema da urna eletrônica que ela poderia ser mais segura ainda. É, não estou falando que ela é completamente insegura, mas ela tem vulnerabilidades, e ia ser legal se a gente pudesse diminuir essas, essas vulnerabilidades implementando um sistema de, de ter um, um voto impresso para você conferir o impresso com o digital. Não, é, não, é, não, não parece ser uma coisa absurda falar isso, entendeu? Mas, e é por isso que fica de, isso aumentaria a confiança das pessoas na urna. falou, porra, tem um voto lá, confere, ele está igual, está batendo. Então, não aconteceu nada. Então, as urnas estão corretas, mas eles recusaram a fazer isso. Então, ó, eu acho suspeito que é, você reparar aí nos estados, por exemplo, Minas Gerais, que o Lula venceu o Bolsonaro em Minas. A base do Bolsonaro esmagou a, a base do Lula, digamos assim, Sim. em Minas. Eu acho muito estranho que as pessoas votem no Nicolas Ferreira e depois votem no Lula, tá ligado? Só que, eu entendo que é possível. É mas que o Boulos também foi mais votado também, né? Pois é, verdade. Mas o, mas o Lula ganhou aqui em São... Na, pelo menos em São Paulo ele ganhou. Ele não ganhou no Estado, né? Entendi. Mas em São Paulo ele ganhou. Então, assim, tá gerando uma desconfiança que poderia ser simplesmente removida se tivesse a porra do voto impresso. Porque eu tenho certeza que todo mundo que apoiou o Bolsonaro, se chegasse lá e falasse assim, não, beleza, mano tão achando que tem fraude. Vamos conferir aqui os papelzinhos. E os papelzinhos batessem, não tem o que falar. Aí é. você não tem argumento, você tem que aceitar. E perdeu de maneira democrática, velho. O que é esquisito é... Os estados que todo mundo apoiou o Lula, quando o Lula ficou em primeiro e terminou o primeiro turno, aparentemente não tá tendo um barulho, uma, uma movimentação, a galera indo pra rua e falando Ai, caralho, aqui é Lula. Ninguém tá vendo essa porra. Aonde a gente tá vendo o barulho pra caralho é na cadeia. E uma coisa que eu acho, assim, é... Se você tá votando num cara e os presidiários do país, que não são poucos, estão felizes pra caralho, isso é no mínimo preocupante. Mas, aparentemente, a galera acha que tá votando num herói. Nego, eu não sei o que aconteceu, que do nada o Lula virou o herói do país, velho. Tipo assim, cara, se o Bolsonaro é tão ruim assim, por que a galera não quis votar em outro, outro candidato? Se, olha, olha o peso que o Lula tem. Tipo assim... Essa galera poderia tá ter apoiado outro candidato, né, tá ligado? Aqui tá polarizado, virou... Agora, o Lula é um monstro ou o Bolsonaro é um monstro? Ou eu salvo o país votando em um, ou salvo o país votando em outro. O, a... o cérebro das pessoas foi optado por essa polarização e as pessoas não estão mais pensando racionalmente. Elas não estão mais enxergando os 50 tons de cinza. Elas estão vendo só preto e branco agora. Tá todo mundo meio burro nas eleições, tá ligado? Uhum. E a verdade é que eu também não julgo... Eu, eu sinceramente, eu não julgo tanto assim as pessoas que votam no Lula, cara. Porque não, não é como se porra, o Bolsonaro fosse o gênio político que a, conseguiu unir o Brasil e agora a gente está indo para um caminho melhor e as coisas estão com perspectiva de melhorar. Não, a gente passou esses quatro anos com inflação alta, dólar alto, é, aí teve a pandemia, que não é culpa do Bolsonaro, mas teve, então as pessoas enxergam no Lula como uma mudança para melhor, tá ligado? Tipo, ah, na época do Lula foi bom, então eu vou votar para ele de novo, porque talvez fique bom de novo, entendeu? É bem burro. É, as pessoas não estão tendo uma, um raciocínio lógico, assim, profundo para chegar na conclusão de quem eles querem votar. E a verdade é que quem faz uma conclusão lógica, profunda, fica também difícil de, de, de, de votar, porque... O Bolsonaro manteve as políticas de preço da Petrobras com o preço internacional, causando um aumento absurdo dos combustíveis aqui no Brasil o ano inteiro e causando uma inflação gigantesca. Tá ligado? O agro cada vez exporta mais, está todo mundo usando o Brasil para ganhar dinheiro do exterior, mas ninguém está pensando em como transformar o Brasil num país que tem uma economia pungente, indústria para caralho, setor de tecnologia. Ah, que as pessoas ganham bem, que tem uma boa condição de saúde, uma boa condição sanitária. Essas coisas que são o grosso que se tem que fazer no Brasil, o Bolsonaro também não está não avançando, tá ligado? A gente continua estagnado, o Brasil está estagnado, cara. A gente comemora, ah, a inflação caiu um pouco. Ah, tá, ok, caiu um pouco, legal. O PIB subiu um pouquinho, tá bom, legal, subiu um pouquinho. Mas como que está a vida do brasileiro? Ele está melhorando? As pessoas estão tendo mais segurança, estão tendo mais acesso à informação, estão tendo mais acesso ao emprego, entendeu? Isso isso não parece que está acontecendo. A vida está ficando mais difícil para a maioria das pessoas. E, pô, para mim não está ficando mais difícil, entendeu? Mas eu, eu sinto que eu estou numa bolha. É uma bolha, é uma bolha da minha do meu padrão de vida que eu criei por causa do meu trabalho, tá ligado? mas se eu fosse um cara que tivesse em condições, porra, precárias, talvez eu pensasse diferente do que eu penso agora. Talvez seja isso que está acontecendo. É, fica difícil. Eu não sei o que dizer, cara. Eu queria entender melhor a fundo esses, essa questão, para vou poder opinar. É, bom, mas uma coisa é verdade. Muitos deputados federais e senadores da ala bolsonarista ganharam nessa eleição, né? Uhum. A gente vai ter um... Se o Bolsonaro for eleito, né? que é uma possibilidade, a, a gente vai ter um Congresso e um Senado bem mais alinhado com Bolsonaro do que o que, que é o anterior. né? É, o que pode ser positivo para o Bolsonaro conseguir fazer as coisas que ele quer dentro do Congresso. Talvez pressionar os ministros do Supremo, que estão precisando ser pressionados, na minha opinião, porque eles estão avacalhando o sistema democrático de direito. E, e isso pode ser bom. né? Mas, ao mesmo tempo, ganhou muito o Lulista, ganhou também. A bancada do Lula ganhou para caralho. Eu acho que isso só vai polarizar ainda mais o Brasil, cara. O Brasil vai ficar cada vez mais polarizado, mano. E vai ficar... Bate ali, a galera fica brigando entre si no Congresso, ninguém aprova nada e acabou. E acabou. E aí a gente vai tomando no cu uh, pra sempre, porque as coisas que precisam mudar precisam ser votadas e a gente vai perder todo o capital político da nação preocupada em brigas supérfluas sobre coisinha aqui, coisinha ali, nazista aqui, comunista ali tá ligado vai ser uma vai ser um total estagnação do sistema político brasileiro cara é o que parece que a gente está caminhando para aí e eu tenho muito medo disso cara porque o Brasil não pode ficar estagnado nesse momento o mundo inteiro tá tá colapsando entendeu a gente não vai ter bons tipo, não vai ter a China crescendo pra caralho comprando coisa da gente, não vai ter os Estados Unidos crescendo pra caralho comprando coisa da gente, não vai ter o mundo crescendo pra caralho comprando coisa da gente exportando tecnologia e, e, e... não, vai vir só desgraça do exterior, vai vir só notícia de, de que prejudica o Brasil, de certa forma entendeu? e e aí a gente estagnado a gente não tá fazendo nada, a gente não tá votando as leis que precisa votar e vai piorando o mundo, qual, que é, a, qual que é o prognóstico do Brasil? Qual que é a perspectiva que a gente tem? É de, de piora. É uma perspectiva de ficar cada vez mais difícil a vida aqui no Brasil. Então, independente de quem ganha ou não, as pessoas tinham que parar um pouco de ficar preocupadas com essa corrida política, com esse, esse UFC de política aí, para ver quem ganha, e começar a, a perceber que tá, os caras estão ganhando ali, tá todo mundo está tá mal feliz pelo seu político... Mas a sua vida não muda. O Brasil não melhora para você. Não aparecem mais oportunidades. A gente não, não avança para um futuro melhor. Pelo contrário. Então, eu acho que a gente, a gente vai ficar preocupado com essas coisas mais um pouco. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra